E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando Braseiro. E hoje um gamezinho por recomendação do nosso amigo São Paulo Gamer Jurassic Park The Lost Words Aqui do Mega Drive, do Megão, The Lost World, Jurassic Park Vamos tentar fazer uma jogatina né, ver o que a gente consegue fazer eu Não sei se o Options tem alguma coisa, vamos direto no Start Deixa eu dar uma aumentadinha do volume ah, aqui eu seleciono a arma, tá? Beleza Tá, show de bola Aí matei, matei o buraquinho Tá, não, não, não dropou nada Deixa eu ver essa outra Tá, eu tenho um botão de tiro e um botão de selecionar a arma Então, ah, ganhei aqui, acho que uma, uma armadurinha mas, mas... Ai, ai, ai, não... Eita povo, que susto Eu não sei se eu tenho que capturar eles Alguma coisa Eu vi que tem um vermelhinho Uma seringuinha Caraca, que legal Tá no... Não... Opa, olha aqui, dropa as coisas aqui, rapaz, que nem beat up Opa Tá, uns dropa, outros explode Então é melhor cuidar Ó, oh, tem uma granadinha Ah, que legal, cara tá, Acho que nessa região não tem mais nada Até as fumacinhas aqui, eu acho que é, que é dinossauro Deixa eu ver aqui, não tem, eu não consigo entrar. tem um bicho voador, que susto. Sai é pra lá. Ai, ai. <risos> que legal, granadinha. oh dropou o bagulho! Aí. Tô com um metralhador na mão agora. Essas árvores estão fedorentas. Não dá pra matar a árvore. Ah, mas eu tô. Ah, elas me dão dano. Não posso chegar muito perto. Ah, tem isso ainda. Tem que cuidar pra não morrer. Ah, dinossauro aí. Ah, Tapa, toma. Aí. Olha ali, rapaz. Esse é grande. Só é pra lá. <risos> Ah, que loucura. Ah tá, isso aqui é de pegar. Nossa, ainda bem que isso aqui não explodiu. <risos> Dei muita sorte dessa vez. Esse aqui é um, é um dinossauro ou um dragão? Ele tá. Tá jogando fogo em mim. Olha que tem o um carrinho. Solta no carrinho. Ah, que legal! <risos> que drin... ai ah, vai vai vai, vai carro olha que legal fazer um drift opa peraí aí ah, sai que susto rapaz e aí tá indo carrinho vamos de novo ah que louco tem até aqui rapaz é, é GTA dinossauro eu já tenho assauros, ai tá você eu não sei de registra Aí Aí, agora vai Olha tem uma bandeira Pera aí, era, era pra ultrar essa bandeira ou não? não? entendi, eu tô numa bandeirinha Eu não sei se era pra tá nela Deixa eu pegar aqui, esse aqui, é eu... <coughs> parece ser munição Não sei se era pra eu estar nesse lugar aqui mesmo. Então vamos Vamos de carrinho que é mais seguro. Eita! Para, moleque! Arminha de choque! Ah, rapaz! Pensando que a arma de choque funciona também. Peguei de skin. Ficar com a granadinha. Não, ficar com a 12. Queria a 12? Não tem mais a 12? Aqui. Que legal, cara Eu nunca tinha jogado esse aqui Eu não sei se eu tenho uma missão provavelmente dita Ah, vou ir no veículo Ah Pô, tô... <risos> coitados, os bichos já estão extintos Terminou de matar eles Aí. Bora Eita, eita, eita Nossa senhora Iuhu! Tem um pensador aqui eu tô matando manos também! Vai, capirota. Aí, fez draminha, mas morreu? Isso aqui já tá cheio? Nossa, tá cheio da tá Ah, esses bagulhete aqui, aqueles negócios estavam dando dor naquela hora! Credo! Não sei se isso aqui é de pegar ou é. Ah, tá. Eu com a arma errada. <risos> tá, acho, que eu tô, acho que eu tô com tudo cheio, então. Ah, rapaz, essa do que é? Te mata. Tô de munição espalhada. Não sei se é munição, se é vida, esse tal, tá, isso aí. Isso aí que tá cheio. Então eu não posso mais pegar. Toma. Agora agora eu acho que eu tô meio dano. Agora deixa eu posso pegar aquela aquele vidinha que tinha ficado lá pra trás. Ah, <risos> ah meu Deus! Opa, opa, olha ali. Disquinhos do Jusquim Park. Opa, ganhei alguma coisa? Não sei o que é isso, mas tá bom. É melhor ganhar do que perder. Tinha uma vidinha aqui. Eu aqui. não sei se aquele é troço já me recuperou a vida. Acho que não. Aí, já é. Bom que a gente não precisa recarregar, né? É só chegar e já meter bronca nos loucos. Ah, moleque. Agora engatei a segunda e vou. Uhul, cadê? Oh. Eu não sei por que saiu essas caixas. Ah, Margento. Atiraram em mim? Ó, até mato também. Aí, vamos cavar. Acho que agora eu consigo ver. Aqui, munição de metralha, rapaz. Ah, esses malucos. Tá, a bandeirinha não. Não adianta. Ó, tá vendo barulho de dinossauro. Ah é, meu rapaz, pesando aqui, como é que assim? Tem uma casinha ali, dessa casinha do bandido. Isso é pé legal, vai destruir a casinha do bandido. Eu não consigo entrar mata dentro. Eu sou muito grande, sou maior que as árvores. Esse bagulho é gigantesco. Eu não dou nem chance pra esses terroristas aqui, esses caras querem me matar. Sai é pra lá, rapaz. Apesar que eu tô com um risquinho de vida, acho que eu já vou morrer. Eu achei que eu tava indo bem, mas agora pensando.. Ó, agora a para tá pra cá. Isso é a enganação. Já deu é uma vidinha, né? Não. Droga. Só vem, por aqui. Ali, ó. Tem essa caixinha. Eu não sei se é, eu não sei se é pra destruir mesmo. <risos> As caixinhas. Tô destruindo porque é o um jeito mais fácil. Aí, moleque. Não, não tem mais... Aí. Olha aí, rapaz. Cheguei no caminhãozinho, quem diria. E password, ó. Pessoal, quem não sabe o que é um password, é isso aí, ó. É umas letras que te levam pra algum lugar. Não tinha save state. Não tinha... Memory card Esse é a password, rapaziada. Você tem que jogar as fases, pegar o password e ver onde é que vocês vão. Continuar de onde parou. E agora? Será que eu tenho que usar a arminha de raio ou tem que só que passar? Ah, morri! Não, eu morro. Eita, é, tá me falhada. Tá, vai de novo, né? Continua, né? Continua. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer. Aqui eu não consegui... Ó, achei granada. Será que as granadas me ajudam? Não. A granada não me ajuda. Eu não tem passagem por aqui? Não me ah, meu pai. Se ele conseguir chegar em mim. Eu não consigo subir aqui. Esse acesso aqui eu também não tenho. Não estou entendendo a geografia desse mapa aqui. Eu não tenho acesso. nada quebra. Agora fiquei confuso. Por aqui eu também não consigo passar. E agora, rapaz, o que, que eu faço? Será que eu vou morrer? Não tem tempo, né? Ah, aqui se tiver só faquinha. que eu vou fazer aqui não dá ó. aqui tem tem fio mesmo não tem o que fazer a torre não quebra será que a liga tem que jogar Barbaridade! Mas é burro esse Fernando, rapaz! Olha ali, viu? De Debrei! Cadê? Cadê o moleque? Agora eu quero matar! Eu quero matar! Estegos a Bidchon! Sou ah moleque, matei na... <risos> na agulhada ali. Como é que é o nome daqui? daquela seringa? Ai, ai, sai pra lá, e essa maldita não, não pra nada? Poxa vida. Oh, agora sim. Esse aqui, pessoal, é The Lost word Não, não é The. É Lost World. Ué? Passei é reto? <risos> Achei que era um veículo, alguma coisa. Aí, só vamos. Tem mais um esquivo. Eita, pô, para me matou? Ah, moleque! Ah, não era pra matar? <risos> ah, Deus, pera peraí, deixa eu só ver essa parte aqui, peraí. Será que eu não era pra matar ele? Será que se eu, se eu matar ele na seringa, não adianta? Esse foi pro saco. Aê, essa foi do escoador. Ah, boa. Vamos ver. Ali eu acho que é a seringa. Né? Que eu só atravesso. Não faz nada. Ah, eu acho que eu tenho que levar ele para lá. Ah, socorro. Ai, caramba. Me matou, credo? Ah. Não Ah, droga, ele faz a voltinha automática peraí. Não, não me seguiu Aí, entra, entra, entra Entra, entra, aí, ah moleque, viu, ah, não sou tão burro, sou bastante, mas sou tanto. <risos> rapaz, agora tá de carrinho, sabe daí. Car tem, phone. tem mapa do carro? Ah não, um gás, sou muito burro, sabe aí? Que eu não sei dirigir um estranho aqui. Aí foi. Passar no meio. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, meu Deus. Ih, <risos> Eu sei da de. Peraí, que eu tenho que de rec. Aí, aí, aí, aí, aí, aí, acho que foi, agora foi. agora foi tá Quer dizer, quase foi. É tipo autorama isso aqui, rapaz? Tipo, não, é que a gente controla remoto? Uhum. Uhum. Chupa, saca. Ler, rapaz. Ah não, Ui, me sofalhado e outro se explodiu Mas eu consegui fazer algumas coisinhas, achei bem interessante E esse jogo aqui, pessoal, é culpa do nosso amigo so Gamer, certo? Quem curtiu deixa o likezinho no vídeo, muito importante dar né, aquela força Passa no canal do Sopolo. ele é muito, muito top Também faz umas edições bem bacanas Lives e tudo mais, se inscrevam lá Não deixem de se inscrever no canal brasileiro E demais canais aqui do grupo Certo? Já falei demais pessoal E até a próxima